Eu sou a Josiane Amorim, sejam bem-vindos ao canal mais empreendedor do Brasil. <risos> Vamos falar um pouco sobre como montar uma empresa de serigrafia? Hã? Eu sei que tem bastante gente aí que gosta desse segmento, né? Que só cresce. Pois cada vez mais as pessoas buscam a sua personalidade estampada em roupas. Não somente em roupas, mas em objetos também, viu? E antes de começar, não esqueça de dar o seu like nesse vídeo. Porque ele é muito importante. Sem o seu like, o YouTube ele não vai entender que o canal é bom. E aí eu não consigo, né, mandar minha mensagem pra todo mundo. Hã? <risos> Se inscreva no canal, dê like, muito, muito, muito, muito like aqui, compartilhe, tá bom? Ative as notificações também para você receber aviso sempre que eu postar alguma coisa, né? Esse sininho que fica aqui do lado, tá bom? Aí você não vai perder mais nada, nunca mais nenhum conteúdo. <risos> e pelo amor de Deus, gente, me siga lá nas redes sociais, que eu tô careca já de falar qual é, @cbempreendedor. empreendedor. Eu tenho grupo que já passou de 40 mil pessoas, Instagram, Facebook, tá bom? Fique de olho na nossa comunidade, porque lá eu posto algumas coisas bem Bem legais para interagir com vocês, inclusive algumas perguntas. E é lá também que eu faço né, essas perguntas para entender melhor o que, que vocês querem. E voltando a falar do Instagram, eu tô postando alguns vídeos de algumas dicas que são bem interessantes, mas eu só posto lá, tá bom? É arroba cbempreendedor. Então vai lá, o Instagram tá a coisa mais fofa desse mundo, tá bem bonitinho. Olha, eu não gosto de ficar fazendo propaganda, mentira, <risos> mas eu preciso lembrar que nós temos consultoria aqui no canal, então se você precisa de ajuda para montar a sua empresa entre em contato com a gente que um consultor ele vai analisar o seu caso, né, e vai te passar valores, tá bom? E outra novidade que tá saindo do forno é que eu vou lançar o e-book 50 formas de empreender, ele vai ser bem baratinho, tá? E esse ebook ele vai ser um compilado de negócios que eu já falei aqui no canal, mas vai ter bônus, dicas, informações que não foram passadas aqui e quando tiver disponível, procure o link no card, tá? Aqui em cima ou no box de informações. Na verdade, você pode até procurar já. Porque vai que quando eu gravei esse vídeo aqui eu ainda não tinha o e-book, mas agora eu tenho. Hã? Dá uma olhada aí. De repente o e-book já tá aí, ó, piscando aí na tela pra você comprar. <risos> eu espero todos vocês inscritos no canal, ok? Não quero ter que pedir de novo. <risos> Gente, vamos entender o princípio, né, da serigrafia. Como que ela é feita? Bom, a serigrafia é feita na peça através de uma tela com uma espátula ou rolo, né? A tinta líquida é forçada a passar pelos vãos livres formando a estampa. Pode ser feito em diversos tipos de materiais, papel, plástico, madeira, borracha, vidro, tecido e aceita também em diversos formatos de produtos. A serigrafia ela é considerada um segmento de mercado da comunicação visual. Os consumidores né, deste serviço, eles podem ser do setor de calçados, roupas, brindes, do próprio setor do setor de comunicação ou mesmo pessoa física que busca presentes ou serviços personalizados. Mas, o mercado que mais cresce na, serig na serigrafia é o têxtil. O mercado de serigrafia, ele é bem concorrido, tá? Por isso, você precisa buscar alternativa que destaque a sua empresa. Preço, tipos de tinta, designer e qualidade do produto. Já os equipamentos, insumos e materiais utilizados no setor de serigrafia, eles são encontrados com bastante facilidade aqui no Brasil, mas precisa analisar bem antes de adquirir, porque precisa pesquisar muito para comprar né com bom preço e boa qualidade. Saber posicionar a localização da sua empresa é fator determinante em muitos tipos de segmento, inclusive esse. É preciso também analisar o preço do aluguel, idade das pessoas que vivem no local, poder aquisitivo, para você não errar na formação do preço e a qualidade do serviço prestado. A empresa, ela precisa estar tá visível, ter a fábrica na parte de trás, uma loja de frente para a rua. E com relação às vezes exi... Com relação às exigências feitas pela prefeitura, como sempre eu digo, o contador ele pode te auxiliar, tá bom? Você não precisa de um espaço grande para montar uma serigrafia, pois para trabalhar com produtos personalizados como canecas, camisetas, Chinelos, né? Os equipamentos eles são de pequeno porte. É necessário separar um espaço para escritório, estoque de matéria-prima e espaço para atender os clientes e fornecedores. Precisa ter um espaço que propicie a criatividade dos designers. Como trabalhar com serigrafia requer movimentos repetitivos, precisa projetar o espaço ergonomicamente, tá? Para proteger a saúde dos funcionários. Como a matéria-prima é altamente inflável, necessita que o ambiente preze pela segurança dos trabalhadores, tá bom? Combinado? Hum? Vamos conhecer os equipamentos que compõem uma serigrafia? Esticadores, que são os aparelhos que esticam o tecido antes de serem feitas, né? A colagem, para receber a serigrafia. O fotolito, ele tem um papel fundamental, porque é através dele que o desenho é passado a tela. As garras, elas são dispositivos usados para fixar os quadros, né? Nas mesas ou nas pranchetas. O grampeador, ele é utilizado para fixar ao tecido no quadro serigráfico. Oh, tá começando a falar difícil já. <risos> Tem também um instrumento de medição da tensão do tecido. Ele mede e controla a tensão do tecido esticado no quadro. Mesa de impressão e bancada, que é uma mesa grande, né? Com vidro fosco e iluminado ao centro. Que permite o ajustamento das impressões com segurança e muito mais precisão. Peneira, que vai servir para eliminar as crostas, né? Endurecidas nas tintas guardadas por muito tempo, tá? Principalmente as tintas acrílicas, utilizadas para tecido tecido quadro serigráfico que vai fixar o tecido serigráfico esticado o alumínio e o aço eles são os materiais mais usados na fabricação de quadros serigráficos tá rodo impressor usado para conduzir a tinta secador ou estufa de secagem porque a tinta da serigrafia ela demora por isso necessita desse equipamento de secagem eu vou deixar aqui no, no, no box né o link do site onde você encontra vários fornecedores aí desse segmento tá bom agora vamos conhecer e falar um pouquinho dos materiais que você vai utilizar no processo de serigrafia cloro ou água sanitária que é usado para remoção da, da emulsão fotográfica das telas cola permanente para aderir o material na mesa de impressão espátula para você misturar colocar e retirar as tintas das telas estilete que é para você recortar filmes né fazer arte final e cortar o papel trapos de pano esse material ele é usado para limpar as matrizes né depois da impressão fita crepe serve para vedação da tela na preparação para impressão fita gomada já essa fita ela serve para isolar e vedar a parte externa da tela para não vazar tinta pelas bordas da matriz malha a malha é o tecido que se estica no quadro né e que forma a matriz os melhores tecidos para esse processo são as malhas de nylon e poliéster retardador esse material ele serve para ser diluído a tinta para evitar a secagem rápida e propicial o o afinamento, né? Quando a temperatura ambiente estiver muito alta. Solventes. Já ele serve para diluição da tinta, lembrando que os tipos variam de acordo com o tipo de tinta que você vai usar. Os solventes eles servem também para limpeza das telas e no afinamento das tintas quando a temperatura ambiente ela tá baixa. Tintas. Existem vários tipos de tintas para serigrafia, mas basicamente se usam tintas à base d'água e tintas à base de solvente. Cada tipo de material possui um tipo Tipo próprio de tinta e cada tinta possui o seu tipo de solvente, o que dependerá do tipo do material e do nylon da tela. Mas não se preocupe, tá? Eu também trouxe os tipos de tintas aqui para vocês conhecerem. <risos> Lembrando, gente, que o vídeo ele é só um apanhado geral, e como se trata de um segmento bem complexo, é preciso estudar e buscar informações bem mais complexas para você poder montar a sua serigrafia. Tinta para tecido não é muito consistente, mas é ótima para alguns trabalhos. Só que após a secagem tem que colocar um pano em cima da impressão E passar um ferro quente para fixar Se não fizer isso, a impressão ela desbota conforme você for lavando Tinta acrílica Essa tem alto rendimento em tecido Ela é resistente nas lavagens Independente dos produtos utilizados Como sabão, detergente ou outras coisas, tá bom? Tinta puff É aquela que fica em relevo quando submetida à estufa né? Ferro quente ou secador de cabelo Fica bem bonito, viu? A serigrafinha em relevo eu gosto tinta sintética brilhante são feitas impressões sobre chapas de ferro e metais duratex cartolina papéis Flâmulas, poliéster e madeira. Tinta sintética fosca, que são feitas impressões sobre chapas de ferro e metais também. Duratex, papelão, papel, cartolina, flâmula, sacola de papel para ser plastificada depois. Tinta sintética luminosa, mesma função da fosca e brilhante, tá? Tinta vinílica brilhante, tinta para produtos semirrígidos, né? Para bolsa, carteira, sacola, autoadesivos, embalagens industriais e brinquedos. Tinta vinílica fosca. Tinta para produto flexível né e semi-rígido como bolsa, plástico, encader, encadernações, autoadesivos, pastas, carteiras, brinquedos, pneumáticos, embalagens industriais, etc. Tinta vinílica luminosa. Ela possui as mesmas funções das tintas brilhante e fosca. Acrescentando apenas os decalques. Tinta et resiste. Eu não sei como pronuncia, tá? para círculo de impressão, tinta branca que serve para gravar e imprimir circuitos eletrônicos com posterior aplicação ácida, né? Com percloreto de ferro e remoção final sem álcalis, tá? Solder Resist para circuito impresso, tinta serigráfica verde transparente, base de epóxi, dois componentes para dar acabamento no circuito impresso, né? Máscara para posterior soldagem com estanho. As duas tintas citadas, né? Agora mesmo, eu achei bem complicado. Então procure mais informações sobre elas, porque eu eu realmente achei bem complicadinha. Tinta para acetato. Para fazer impressão serigráfica sobre acetato, celofane, cartolina, papel, duratex, poliéster ou acrílicos em chaveiros promocionais. Tinta epóxi. É impressão sobre polietileno. Tratado, tá? E polipropeno. Meu Deus, que nome difícil! E polipropileno, tratado que são metais, né? Ferro, alumínio, etc. Tá bom? Tinta para couro, que serve para impressão sobre couro, tecido de nylon e diversos outros materiais vinílicos. E para facilitar a sua organização, o trabalho de serigrafia pode ser dividido em três etapas principais: criação, gravação e impressão. Com relação à criação, existem duas maneiras de se fazer um desenho para serigrafia: desenho manual manual ou desenho computadorizado no desenho manual você vai utilizar papel vegetal caneta de tinta nanquim letras transferíveis filme de recorte e a produção de um stencil. Já a outra maneira é com o auxílio de um computador né, e um software aí de edição de imagem. Pode ser Corel Draw, Adobe Photoshop ou InDesign. Acho que é assim que se pronuncia. Depois de desenvolvida a arte final, ela é reproduzida para um fotolito, né? um sistema fotográfico ou filme a laser, sistema a laser. tá? Sobre a gravação, ela é o processo de produção da matriz com o desenho a ser reproduzido a matriz é o um molde, né? Também chamado de tela. Que normalmente é feita de seda, nylon ou poliéster. E por fim vem, vem o processo de transferência de tinta pro suporte de impressão. Gente, o vídeo tá ficando muito longo, então vamos falar do investimento logo, né? Eu não vou dar valores individuais, tá? Somente o valor total. E não esqueçam, o valor ele varia de acordo com a região. Você vai precisar então, para uma serigrafia e dois esticadores, uma gravadora de matriz, sopra laborador térmico, molduras, uma prensa, transfer profissional, 20 garras, dois grampeadores pneumáticos, duas mesas de impressão, que são as bancadas, duas impressoras cilíndricas, uma impressora a vácuo, uma impressora rotativa, né, seis cores, três rodos impressores, que são os puxadores, um secador ou estufa de secagem, um lavador de matrizes e equipamentos de segurança, que são os EPIs, tá? O custo estimado para você montar uma empresa de serigrafia, só geralmente com os equipamentos de impressão ele gira em torno aí de uns 24.500 reais existe ainda a necessidade de equipamento para a área administrativa como computadores impressoras ar condicionado ventiladores mobiliário telefone entre outros aí que vai custar uma média de 10.500 reais você vai investir em média uns 39 a 40 mil numa pequena empresa considerando os valores para a abertura da empresa não pode esquecer o capital de giro que precisa ter para segurar os primeiros meses aí da empresa. Olha, o custo mensal para esse tipo de empreendimento, ele tá aí na casa dos 17 mil reais. Gente, eu não vou falar sobre a distribuição, né? E divulgação, porque senão o vídeo ele vai se estender muito. E a gente tem vários vídeos aí no canal falando sobre isso, tá bom? Gostaram? Tem alguma informação que não coloquei aqui que você sabe? Tá, eu espero que tenham gostado. Eu vou ficar muito feliz feliz com a sua opinião. E lembre-se, opinião, gente, é diferente de discurso de ódio. Ódio, ele é excluído. Opinião, a gente debate, tá? Eu respondo, você interage e assim a gente vai aprendendo juntos, tá bom? Não esqueça de me ajudar, tá bom? Se inscreve no canal, ative o sininho, tá? Assim você não perde mais nenhum vídeo e espalha o meu conteúdo por aí. Manda aí ó, na tua agenda aí do WhatsApp para tua família. Ah? <risos> gente, obrigada, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!